1978 – Um Jovem Feliz 1978 – Participação – Um Povo Santo 1978 um – O Verdadeiro Amigo 1979 – Envia-me, Senhor 1979 – Orai por mim 1979 – Meu Refúgio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 1981 – Dias melhores virão 1982 – Participação à presença de Deus 1982 – Jesus 1982 – Lindo dia 1982 – Sigo a Deus 1982 – O sonho de Mara Dalila 1983 – Só Jesus 1983 NOVA MULHER 1989 UMA HISTÓRIA DE AMOR 1990 ANUNCIAI 1995 PRECIOSO AMOR Novo título Mara Dalila, dona de uma das mais belas vozes e sucesso da música cristã nas décadas de 70 e 80. Josley Inácio Júpiter da Silva dos Anjos, mais conhecida como Josley, é uma cantora brasileira de música gospel. Nascida em 1967, no Rio de Janeiro, filha de Julie Vete e Zanildo. A cantora sempre foi muito incentivada pelos pais, principalmente pela sua mãe que inclusive compôs algumas canções para a filha, sempre a apoiando e acreditando em seu potencial. Desde muito nova Jusley já demonstrava a vontade de servir ao Senhor participando intensamente dos cultos. Sendo secretária na Escola Bíblica Dominical e de noite cantava juntamente com seu instrumento, sua guitarra, criada na Igreja, Palavra de Cristo para o Brasil, Ministério Pentecostal. Cursou teologia por dois anos no Seminário de Maranata do Recife, intercalando com os estudos no Ensino Médio. Carreira Sua carreira musical ocorreu aos 15 anos, estreando em 1982 com o LP, Um Só Amor, produzido pelo Elias de Carvalho, lançado pela gravadora Bom Pastor. Tendo como carro-chefe do LP a canção, Noite de Vigília. Em 1985 alcança voos mais altos e assina contrato com a extinta gravadora Califórnia que tinha como alvo colocar a cantora como uma nova aposta de investimento dentre as solistas femininas do mercado gospel. Já que muitos outros artistas da época haviam havia migrado para outras gravadoras como Eula Paula Dalvani, Celi Muniz e etc. A produção e direção geral dos seguintes discos seria de Mário Vieira O Dono da Califórnia. Em janeiro de 1986 lança seu segundo álbum intitulado Doce Voz, contendo as músicas. Ele vem e A Doce Voz de Jesus como canções de trabalho. No ano de 1988 lança o seu trabalho de maior êxito da sua carreira intitulado É importante acreditar com excelentes vendagens e divulgações. Projetando Jusley como um novo nome forte no cenário gospel, em seus dias atuais o álbum é lembrado como um dos grandes feitos. O disco traz sucessos como Rei da Glória, King of Glory da Sandy Party. Importante acreditar Cristo tem poder e Jesus Grande Amigo, uma versão da canção, nele você pode confiar, do Grupo Rebanhão. A música original ganhou versões regravadas pela banda Kadosh, pelo nome de Há Momentos, pela cantora Soraya Moraes, pelo nome de Conheci um Grande Amigo. No começo de 1990 saiu um novo álbum Canto para seu louvor disco que não teve muita aceitação se comparado ao anterior por ser bem arrojado e diferente do som melancólico da qual o seu público já estava acostumado ou mesmo assim teve um valor significativo na sua carreira. Nesse álbum destaca-se as canções Caminhante, A Porta Está Aberta e a faixa título Canto para seu louvor. Devido às vendas inferiores em comparação ao álbum anterior, a Califórnia a chamou para uma reunião e assim como estratégia de marketing planejava no ano seguinte um novo disco, até então. Que seria responsável pela recuperação do prestígio perdido com o disco passado, nasce então em 1991 o disco enigmático e clássico Perfeito Amor. O som melancólico veio com tudo nesse álbum e conseguiu com bastante firmeza alcançar o seu público-alvo, ficando entre as mais pedidas. Destaque para as canções Perfeito Amor, faixa título. Água Viva, a balada, Miriam cantou, a reflexiva, você tem Jesus, que ilusão, e Jeová. O álbum novamente colocou Jusley entre as mais tocadas na época e na mídia em geral e consequentemente a cantora recebeu convites de outras gravadoras para integrarem seus castes. Mas a cantora recusou as propostas e permaneceu na sua casa que a revelou ao estrelato. No começo de 1993, a gravadora começava a perder forças e gradativamente abria uma crise devido a sua má gerência. E isso prejudicou e muito o lançamento e divulgação do seguinte álbum. Prefiro-te ainda mais lançado no mesmo ano, foi um dos mais lindos álbuns feitos pela cantora seguindo a linha introspectiva, mas por causa da crise interna na gravadora. Ele teve uma grande redução de custo, sendo gravado ainda como estéreo mono, qualidade baixa de áudio e mais econômica, sendo visível tanto na capa do disco como nas canções e na sua voz. Além de ter sido impresso uma única tiragem de vendas. As canções de destaque foram a faixa título Prefiro-te Ainda Mais e A Poder, uma versão da harpa cristã adaptada. Nessa fase Jusley se casa com seu atual esposo Wagner Anjos. Cada vez mais em crise sua atual gravadora, os cantores eram cada vez menos, restando praticamente só ela em meados de 94 para 95. Época que foi feito as pressas em clima de despedida o último disco de carreira. Fim do túnel, destaques para as canções, recordação, trilha e a faixa título Fim do túnel, sendo bem divulgado em long play e sendo o primeiro disco compact da gravadora. Alguns afirmam que esse disco foi uma despedida da cantora do cenário gospel, já a gravadora a essa altura tentava se reerguer com a novidade da passagem do LP para CD. Mas com a desvalorização com o um material único de sustentabilidade dela, o LP não resistiu mais a essa evolução e abriu falência. Ainda tentou sobreviver de coletâneas lançadas em CD, inclusive com o nome de Jusley chamado Encantos, uma seleção das canções marcantes durante o tempo que a cantora ficou por lá. A coletânea teve uma edição limitada para não ter muito custo. A cantora revelou que apenas parou de gravar, entendendo a direção de Deus que continuou se dedicando ao reino e não se arrepende de ter tomado um novo rumo. Deixando de vez a carreira de cantora solo para se dedicar exclusivamente a sua família e à psicologia, a psicologia profissão que exerce até hoje com muito orgulho. Na que tempo, pelo menos para mim, o Ministério de Música não tinha essa ideia de carreira. Apenas se cantava, louvava a Deus. Íamos às igrejas. Participávamos com as pessoas e juntos recebíamos e compartilhávamos algo de Deus. Jusley Jusley hoje em dia continua casada com o Wagner Anjos e congrega em uma igreja local de Campo Grande, Rio de Janeiro.